Oi meninas, então o grupo, o grupo é esse aqui, ó Aí vocês tem que vir aqui em arquivos, gente, ó Arquivos Vocês vão em arquivos O melhor é pelo computador, tá? Eu tô aqui no computador, dá pra baixar pelo celular Porém pelo celular você vai ter que mandar por um e-mail Para poder baixar, para daí conseguir imprimir Então já procura aí no computador direto E tem celular que não abre aqui, tá? Tem celular que você não vai conseguir abrir arquivos então o melhor é você ir no computador direto E baixar pelo computador Tá bom? Então você vai em arquivos aqui, ó Isso aqui tá tudo, os teus, todos os moldes Estão aqui, ó Ver mais Todos os moldes estão aqui Todos eles, tudo esse azulzinho que tá aqui, ó No PDF, ó É os teus moldes É os moldes pra, para você baixar Então não tem segredo Aí você vem no molde eu vou baixar um aqui para mostrar pra vocês como baixar Vem no molde Ele vai abrir assim, ó Vai abrir o adobe assim Não adianta você querer imprimir aqui, tá? Se você for direto imprimir aqui, ele não vai Se o teu molde precisar a opção pôster, ele não vai dar Ele não vai imprimir em tamanho real, tá? Então você tem que vir aqui Clicar aqui para ele baixar, aí você vai escolher uma pasta. Aí você cria uma pasta nova. Pasta você cria uma pasta um, na, na área de que você quiser. Aí você coloca moldes animania e dentro, e daí você salva tudo ali. Depois você cria pastinhas com o nome dos moldes para você saber: molde a ah, de moletom aí vai ter a pastinha com todos os moldes do molet de moletom ok aí você vai em salvar pronto ele tá salvo lá olha ó, manequim do gato ele tá salvo na tua pastinha já enfim é isso você vai em salvar escolhe um, um lugar onde você quer salvar, uma nova pasta, moldes, clica na pasta que você acabou de criar e salva, já está salvo, aqui ele já abre, você vai imprimir, para ver se o tamanho tá certo tamanho real ó, ficou para fora os moldes ficou para fora tamanho real se ficar para fora não você tem que imposto e daí é só imprimir ok gente então para salvar, pra salvar os moldes os pdf é só assim tá gente ok então bora lá baixar os pdf dos arquivos do, do nos arquivos do Facebook Bora baixar todos os PDFs do nosso grupo Tá aqui, ó É só você baixar, tá aqui Pelo computador, tá, gente? Pelo computador, ok? Então tá, espero ter ajudado Tchau, tchau